A gente viajando nessas rodovias de Minas Gerais aqui. A gente acaba encontrando muita casa abandonada. Como é o caso daquela casinha ali, ó. Abandonada porque infelizmente com certeza alguma coisa houve para deixar uma casinha dessa fechada. Olha só da dona, da... muitos querendo um teto para morar e essa casinha aqui, infelizmente fechada mas é assim mesmo, é a vida